para o clima Você viu lá. festivo festivo festivo festivo uma coisa meio de estupefato todo mundo um estupefado me pareceu eu lembro, pensando pra época como ninguém entendendo bem acho que ninguém entendeu bem o que significava aquilo hoje nós sabemos que é uma data a ser festejada né porque o comunismo é indefensável eu via de longe é mais... ficar martelando é mais menino, mais jovem, é, mais jovem, jovem claro. Adulto, claro, não. Velhos. Adulto, você tinha quando começou a abrir o um muro mesmo, abrir as passagens, o Chuck Charlie. o Brandemburgo começou a vir os carros, né? Eu fui a DDR, fui a Berlim Oriental, a Rosa. Aí você vinha todo tipo de gente vindo, né? E bem, sendo bem recebido. Alguns reencontraram. O um muro durou 28 anos, né? Quem é os mais perplexos? Ah, os orientais, os ou dois, os orientais? Ah, os orientais. Os orientais. Mas ambos. Porque tanto. Porque o Ocidente, é, a vida na Berlinha Ocidental era escondida da Alemanha Oriental, do comunismo da Merlinha Oriental, mas sabiam que tinha uma coisa melhor lá. Tem muita gente que perdeu aquelas coisas que o comunismo tinha, de pensões, auxílio, aluguel. Garantia de desemprego, que isso reduziu com a unificação. Não é que reduziu aqui. É a diferença é muito grande, Gilberto. Em 89, a diferença é muito grande Mas a liberdade... entre as duas cidades. Liberdade, diferença de desenvolvimento econômico, social, cultural, de desenvolvimento urbano, arquitetônico, sendo a mesmíssima cidade. É muito grande. Muito grande. Então, os dois lados, viu? Os dois lados estupefados. Não senti tensão em nenhum momento. Estava eu e minha resposta espanhola, Não. Medo de não. da Não, não. Alguma coisa na fronteira quando eu fui visitar por uma tarde Berlim Oriental. Outro mundo. E era inverno, né? Então a. Berlim já era mais colorida, hoje não se fala Berlim Ocidental. E, a, e a Oriental é muito cinzenta, lembrando muitas vezes, alguns acham. Essa coisa da das casas Niemais Niemeyer meio parecidas, embora não, não abonizadas né? Mas parecia que tava, tá em outra estação do ano. Eu tenho essa lembrança na minha cabeça, Gilberto. Tinha uma timoridade de tempo. tempo. Tempo climatológico, tempo meteorológico, Por exemplo, de, né, de uma simbologia de multidão se congraçando. ele muito mais abraço do que a distância. Entendeu? Muito mais festa de recepção. Então, o que ficou... É, né, a capacidade de as coisas modificarem de um dia para o outro, embora já estavam modificando, mas a criação de uma simbologia que né, nos auxilia a modificar as coisas sem o terror revolucionário, né, que foi o que deu errado né, na experiência comunista. Tem um dado que fala que o logo de Berim tinha 65 quilômetros, Gilberto. Outro dado falava em quase 120 separando Berlim, que já está de grandinho em grande, em, em, em 61, quando começa a fazer o muro. O muro americano com o México, que, né, que é que defendido pelo Trump, mas quem fez foi o, foi o democrata, o Clinton, tem 600 e poucos quilômetros. Dez vezes maior, talvez, né? O muro europeu, chama-se Frontex, Dentro de um, de um programa chamado Prosecur, o Antes de fronteiras, que vai todo o Mediterrâneo, das, das Canárias para o Gibraltar, nas ilhas do Mediterrâneo, de até o Mar Egeu. Esse muro que é invisível porque é um oceano, mas temos de vigília, controle aéreo, naval, terrestre. Você tem hoje dezenas de campos de confinamento de imigrantes. Tem uns muros na Espanha, está tudo no YouTube. Muro de em português mesmo, a cerca de Melilha, com dois L's, a cerca de Ceuta, com U, duas posições da Europa dentro do Marrocos e as tentativas de imigração. o é? muro de Berlim, então, em 89, que tanta, tanta coisa simbolizou, era da vergonha. Ele, comparado a esses muros, ele é uma seca viva de vizinho, né? Porque ele não representou o fim dos muros, das separações, das secas. De certa forma, marcou o início de outras formas de separação. Diferença daquela de 89, mas enfim, são separações. que é basicamente isso.